Foda que não tem muita iluminação, né? <risos> Mas beleza, né? Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Sr. Titi, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje eu trago um evento bem top aqui no Dragon Tank, que aconteceu hoje, dia 17 do 1. Daí, ah, saiu o evento às 6 horas. Então, se você quer ver criar as contas, você vai conseguir pegar esse evento. Fora os outros eventos que também tem, né? Que é desde o evento do Dia das Crianças até esse evento novo que tá tendo aqui, ó. Evento de coleta, tá ligado? Você vem cá ó. recebe o evento, ó, evento de é, competição e evento de coleta que vou coleta aqui. E agora vou ver o que, que tá vindo aqui, A gente quer ver poder receber os itens legalzinho né? Beleza. Ó, tá vindo um terno aqui, vamos ver quanto. Ó, um terno de 5 dias, com atributo de 25, quer ver? De 25. Deixa eu ver o que mais. Um anão do romance mais 5, permanente. Ó, também tá vindo aqui uma pulseira de Vênus Mais 5 Um bracelete furioso, um fire, mais 4 E um anel uh, uh, Da internidade, né mano Mais 4 também Amor eterno, mais 4 Mais aqui, tá vindo aquele colar Apelão, que é aquele colar de vida Que aumenta cento, é, 150% Algumas as cartas Ó, dano 4 E dano 5 Fragmentos uma coisa bem legal pra poder fazer uma fusão legal. Algumas cartas, alguns fragmentos, ração para pet, e tudo mais. Então, lembrando, se você criar sua conta agora, o link vai estar tá na descrição. No Dragon Tank você vai conseguir pegar esses eventos. E fora que, se você criar sua conta agora, você passa até o FC que eu tô aqui, mano. Foi difícil pra mim conseguir, mas com os eventos que tem, cara, duvido se você não passa, mano. Ó, tô com 78k de FC, atualmente. Um FC que, na minha opinião, é bem legal, pelo nível que eu tô. Tô nível 21, questão de atributo E <risos> FC, tá legal E ver o que mais aqui Que tem pra gente poder fazer aqui, né Tô abrindo essas cartas aqui Porque, tá ligado, né meu parceiro Como assim <risos> Beleza, coloquei o colar Já fui pra 81k Tá chegando a 100k, meu amigo, tá chegando a 100k Agora, deixa eu ver O que eu faço aqui hum, Eu posso querer Pegar umas práticas Vou colocar aqui na defesa, que a defesa tá ver, 25. Vou colocar ela. 26. É, é o máximo que dá pra colocar aqui por enquanto. O que eu posso fazer? Por enquanto eu ainda não tenho patch pelo nível, né? Porque é nível 25 para ter patch. Para você que não sabe, eu tenho uma sociedade. Essa sociedade se chama MXD de Tank. Se você quiser entrar, pra se divertir, também ajudar a sociedade a upar, é um Max Tank, fechou? Você aplica aí que eu vou te aceitar aqui. É nóis! Aí que vai doando aí, ó Fazendo um negocinho simplesão Rapidinho aí está com postando aqui naipe, fi Isso aqui foi mais contribuição minha, mano Eu sempre tô contribuindo, né? Minha sociedade, tem que deixar ela aqui ver No nível Extremo aqui, né? Pra poder conseguir umas coisinhas legal Mas enfim No momento eu vou usar o depósito Pra guardar as coisas Coisa que eu não vou usar, por enquanto eu Não entendi Deixa eu ver se dá pra abrir você atingiu o limite possível na caixa de cartas. Tem novamente mais tarde. Ah, entendi. Ah, então vou pegar o, o resto dos eventos que tem aqui. Como tá certinho. Vou até pegar sem k aqui nesse vídeo. Vamos ver se eu consigo. Ah, eu tenho com o anel mais 5. Da eternidade. Vamos vir aqui e arrumar. Aqui não vai ter como, mas beleza, né? Cartas. Como que tá tudo lotado aqui. Será que é o. Não entendi, mas beleza, né? Veio o pano devagarzinho, conforme, conforme dá, né? E pra quem não sabe, mano, eu tô postando muita coisa lá no Facebook, então me segue lá na página, cara, que é importante. A gente tá fazendo muito conteúdo lá naquela página. E o intuito dela é crescer também, né? Conforme o canal cresce, no Kawaii, eu tô crescendo demais com o conteúdo que eu fazia aqui no YouTube, mas não deu certo, que é pegar um anime e fazer uma edição zoeira com anime, o anime é mais de 18, daí você pega e faz uma zoeirinha, tá ligado? Mas eu tô fazendo do meu jeito lá, tá crescendo, já tô com 4k e 200 inscritos lá, é, 200. é seguidores né mano, 4k e 200 seguidores, tá uma coisa legal galera, não tá uma coisa que veio tipo assim, que é surpreendente, mas pensa que você ver em menos de dois meses, eu consegui isso aí, tá legal. E vamos lá, né? Se vocês quiserem apoiar o link do Kawaii, eu deixo algum vídeo aí, mas preciso ver o que vocês querem, querem ver lá no Kawaii, né? Hum, pegando trem aleatório aqui só pra mim olhar. E, mano, eu vou fazer um vlog, agora que vocês vão curtir, eu acho, hein? Saindo daqui de Uberlândia Minas Gerais, pra ir pra Bahia. Vou fazer um vlog de ida e volta, só de ida, né, no caso. Mas eu vou ter de voltar pra buscar meus equipamentos, minhas coisas aqui, né? Daí eu vou mostrar pra vocês certinho, mano. Pra onde que eu tô indo, pra onde que eu vou. eu vou fazer um vídeo bem da hora. Vai ser a primeira vez que eu vou viajar tão longe assim, de ônibus. Mas minha filha tá na Bahia, então eu vou ter de lá pra quem não sabe pra... o senhor titia papai. Então, nós tem dia atrás, nossa filhinha. É isso aí. Tá lá na Bahia, junto com minha esposa, então... Partiu Bahia, meu filho. Só não vou filmar, filmar eles lá. Mas o resto da viagem, eu... daquele né, Vamos ver, né? Se um vlog aqui no canal... Nossa, meu nariz tá escorrendo pra porra. Mas vamos ver se um vlog aqui no canal vai pegar view, hein? Se pegar muita view, é só o vlog, meu filho. Estravando. Que modelo meu amigo. Beleza, né? Vou passar essas cartinhas aqui, porque parece que o nível foi atingido. Ó, aqui não tem como abrir Ó, tem como é, é semente Semente, meu amigo Será que essa daqui também vai ter como? É porque eu não Essas cartas aqui, ó Eu não abro elas, tá ligado? Vai ficar acumulando aqui, ó Não ah, pra você ver, 1.200 Fica carta acumulada aqui Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo Porque eu vou ficar Ah, tá nível 17 Se eu ficar mexendo com as cartas nem negócio vai ficar chato Então eu já vou pro PVP não vai dar pra me pegar sem felizmente. infelizmente. Quem sabe que vem no próximo vídeo eu pego. Vou fazer uma livezinha pra vocês. Vai depender de vocês também. Mas beleza, né? Como que deu pra vocês verem, tá dando um evento bem legal. Aí, ó. Várias coisinhas. Excelente. Então aproveita, né, mano. Cria sua continha aí. Eu já vou pegar esse term que eu vou usar, meu filho. Deixa eu ver qual termo que eu tô usando aqui. Permanente, mas deixa eu ver o que eu posso vender aqui. Ah, vou vender isso aqui mesmo. Já era. Isso aqui também Inspirou Inspirou, né? Vende tudo que tá inspirado aqui pra sobrar espaço. E é isso. Cox terninha aqui, ó. Da hora, legal. Ela faz isso. Vem aqui Pega pega o do bom. <risos> hum, pagar. A gente custa é receber o vai pagar. Ficando doido. Poxa, meu piado, é o mais cedo, papai não faz o trem dele, o dois não, nós chora. Cadê? Ah, tá, tá aqui. Tô de volta aí, rapaziada. Tive de pausar o vídeo aqui, não eu consegui colocar o anel do romance mais seis aqui. Mas enfim, vamos lá pra tirar um PVP pra finalizar esse vídeo aqui daquela forma. Pelo menos com uns 10 minutinhos, tá da hora. É isso, né, galera? Espero que vocês gostem, né? Fazer vários vídeos aqui pra vocês. Vai ter vídeo que vem a cada dois dias aqui no canal. Mais de segunda, terça, quarta e quinta, sexta. Durante esses cinco dias vai ter vídeo. Sábado e domingo não tem vídeo, porque não tem gente pra assistir, entendeu? Então, durante esses dias que eu tô falando pra vocês vai ter vídeo. Mas lá na página sempre vai ter conteúdo. Fechou? No Kawaii também tá tendo um conteúdo. Então, apoia aí pra gente poder ver, crescer nesse, nessas redes sociais. Fechou? Vou pausar aqui porque tá difícil de encontrar alguém. Nossa, meu cabelo tá mal feio aqui, meu filho. Um ser tão elegante igual eu, não pode ser. Pode ser que abaixar a ser feio, não? Bonito, cheiroso, gostoso, igual o Tietchan, papai. meu <risos> filho. Beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer. Será tá que o Tietê tá calibrado? Falta pouco, né mano? Tem que jogar um pouco mais de farinha no calibre do Tietê Porque tá... <risos> tá difícil Mas beleza, o boot tem o calibre, ó Olha Júlio do boot Uau, ué, pode Mas o Tietê tem o calibre Bovinhão, pega a visão Ó, ciminho, meu filho Ô, meu filho, pega a visão, Tietêzinho tchê Vai, Vai, ó, bora, boot Bora, boot, que eu quero terminar esse vídeo logo eu queria ter pegado um play né, pra mim poder mostrar que aquele... ver A minha força, a minha capacidade Mas já que eu não peguei, vai você mesmo, só me consegui uns cupomzinhos aqui, o vídeo quer ver determinado daquela forma, meu parceiro Prêmio Às vezes os comédia tá falando algumas coisas aqui no alto-falante, você só vem aqui ó Oita porra Cancelar. Já era, mano Aqui ó, 5.50 Um dia foi bom te conhecer, te matar não se vê por aí, porque eu vou precisar mais de cupom. Entendeu? Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Deixa muito like, fechou? Faz muito tempo que eu não faço vídeo com o Facecam aqui pra vocês. Então, é mérito de like isso aqui. Ó. Oh my god. Mas, deixa muito like, fechou? Pra quem quiser vir jogar no Dragon Tank, o link vai estar na descrição. Você pega, clica aí, cria sua conta, recolhe os eventos que eu mostrei nesse vídeo. Manda uma mensagem pro gordinho do Fabote. Tchê, tchê carrega. O que Por favor. <risos> Zoeira, galera. Mas é nóis, mano. Deixa o like aí. E até a próxima. Uh.